Thaíra, fala pra gente é, um pouco sobre o que é o autismo, né? De uma forma assim mais geral, para a gente poder contextualizar, né? Porque tem famílias, todo mundo assistindo a gente Perfeito. aqui, é né, O que, que Perfeito. é o autismo? De uma forma bem simples, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Na formação do uhum. cérebro, algumas conexões, porque isso já estava determinado na base genética dessa criança, algumas conexões uhum. são feitas de forma irregular em algumas áreas do cérebro. É numa área específica, depende do tipo de autismo porque a gente sabe que hoje a gente já tem centenas de genes diferentes relacionados ao transtorno do espectro autista Então nós não temos só um tipo de autismo Quando a gente fala uhum. autismo, não é uma coisa só Porque quando a gente pensa numa criança Ah, eu conheci uma criança autista, mas essa outra não tem nada a ver com aquela Não, mas o meu filho não faz essas coisas Sim, porque a gente tem vários tipos de autismos diferentes E uhum. cada tipo tem graus que variam de leve, moderado a grave então, o, que, que, os, o que, que eles têm em comum todos esses tipos de autismo? São crianças que têm uma socialização, uma comunicação social diferente do que uhum. deveria. Então, são crianças que têm aí atrasos, barreiras, problemas nessa comunicação uhum. social. Elas não falam tanto quanto deveriam ou não se comunicam da forma que deveriam para a idade uhum. ou se falam. Elas têm algumas peculiaridades, por exemplo um, Gostam muito de falar do mesmo tema Não percebem sinais e sutilezas uh, da, da, da socialização Tem uhum. interesses restritos, repetições Então acabam ali ficando menos Com uma, com uma socialização diferente do que deveria para a idade Tem interesses restritos e às vezes algumas estereotipias E também alterações sensoriais dentro é, do nosso trabalho, mas como você falou, sim, é grande, né? É, é graus diferentes. Então, assim, nós professores, né, em sala de aula. Então, quando a gente recebe ali a nossa turma no início do ano, no meio do ano, né então a gente tem ali os alunos e, né, de repente, né, sempre, quer dizer, de repente não, né? Tem sempre assim essa variação entre é, uns que têm é, autismo, têm deficiência intelectual ou TDAH, né? Que faz Isso parte aí. da dinâmica do nosso ambiente escolar, né? Como você falou, hoje em dia todo mundo vai ter né, Um aluno assim dentro, dessa, é, dentro desse universo, né, do espectro E como que nós, professores podemos assim uma dica assim geral podemos acolher essas crianças né mesmo é não tendo uma formação adequada eu falo o seguinte eu, eu me formei na universidade de brasília que é uma das melhores universidades do brasil e Sim. quando eu entrei né na, na secretaria de educação peguei o terceiro ano eu tinha um aluno autista e aí só me falaram nossa oh, é turma reduzida né e aqui tem o nosso o aluno e tal então o primeiro dia é, eu não sabia como já é, trabalhar nem né, entrar ali dentro nem da ideia, né? nem ideia. é nada. E aí teve um momento que ele teve uma crise, que ele, ele pegou a cadeira, né, jogou na gente. Então, assim, como que o professor ele pode é, entrar dentro dessa questão, mas sem prejudicar o aluno, sem prejudicar a criança, né, por conta né, dessa falta, dessa qualificação, porque nem todos os sistemas vão preparar o professor e o que, que a gente pode fazer né, dentro dessa situação da nossa rotina diária é, é. hoje o professor ele precisa procurar por fora uma capacitação precisa uhum. se capacitar a gente nossa. tá lidando com vida a gente tá lidando com um cérebro muito específico muito peculiar Precisa conhecer precisa saber o que a gente tá fazendo eu costumo falar assim a gente não trabalha né fazendo cadeira Fazendo móveis, a gente trabalha construindo cérebros, cara. A gente tem muita responsabilidade nisso, precisa estudar muito, se capacitar muito, porque a gente precisa. Primeira coisa que o professor precisa é conhecer uhum. esse espectro, esse espectro uhum. autista, para entender que uma criança com autismo, ela tem dificuldade na comunicação, não só na expressiva, também na comunicação receptiva. Ela não entende. Quando a gente fala muitas palavras, ela precisa Sim. de ajuda e apoio de material concreto e visual para entender. Ela precisa Sim. de consistência, repetição, rotina. Ela precisa Sim. de adaptação dos materiais para serem do interesse dela. Ela precisa de cuidados sensoriais com barulho, com luzes muitas vezes elas têm hipersensibilidade elas precisam entender um sentido para aquilo que elas estão fazendo elas precisam de mediação para se socializar adequadamente com os amigos porque o mais importante do professor saber é que uma criança autista, ela não é uma criança incapaz. Ela não é uma criança que não tem condições de aprender. Ela não é uma criança, necessariamente, com deficiência intelectual. Ela é uma criança que é, tem condições, ela aprende, ela faz, mas ela faz diferente dos outros. Entender... Como ela precisa dessa comunicação, dessa acessibilidade. A criança a autista, ela precisa de acessibilidade. Igual um cadeirante precisa de cadeira de roda para acessar rampas, para acessar lugares. Igual um, algum deficiente visual precisa de, de adaptação dos materiais. A pessoa a autista, a criança a autista precisa de acessibilidade na comunicação. Em como ela vai entender, receber as informações diversas do ambiente, sejam informações faladas, mostradas, desenhadas ou, é, ou vistas hum. ou sensoriais. Ela precisa de adaptações, não tem um autista igual ao outro. Então, a gente precisa aprender a fazer uma avaliação rápida do no nosso paciente, do nosso aluno, para entender, ah, entendi, ele tem um perfil é, mais agitado, então eu preciso... Pensar com a TO dele, como a gente vai adaptar aqui materiais que ele possa ficar mexendo, que ele possa ficar apertando, que ele possa ficar é, pulando, sentando. Ah, esse perfil de paciente, ele é mais quietinho, ele é hipersensível, então ele não gosta de toque, ele não gosta de luzes, ele não gosta que a gente fale alto, ou muitas vezes na cabeça dele. Então a gente precisa conhecer os diversos tipos para saber identificar e saber uhum. fazer as adaptações necessárias e é lindo de ver o resultado quando a gente uhum. se conecta com uma criança